de Outubro teve cerca de 90 dias, por isso, vamos lá então começar mais um grande TT News. Olá, Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News, ao TT News com as notícias do mês de Outubro. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não esqueçam que também se podem tornar membros, aqui do canal e fazer parte da nossa Membership, tornando-se escudeiros ou escudeiras aqui do canal e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Vamos lá então começar com mais um TT News do mês de Outubro, que por um lado parece que passou a correr parece que a série começou ontem, no dia 2 de dezembro, mas por outro lado parece que foi um mês gigantesco, com mil coisas a acontecer, mas aqui estamos nós para o finalizar e encerrar. Vamos começar em primeiro lugar com algumas notícias sobre a série, pois a primeira temporada acabou no dia 14 de outubro, com o episódio final Aloyte a Liga. Até o final da temporada continuamos então com as nossas lives semanais para fazer as análises do episódio, uma live depois de sair o episódio e depois na semana a seguir uma live com os easter eggs. Contámos mais uma vez com a presença do PH Santos aqui do canal e também com a Giovana da página e do canal Uma Geek Me Disse. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui no nosso canal, é sempre uma honra poder-vos receber. Aqui, para destacar a participação do P.H. Santos, quero mostrar aqui esta arte feita pelo Grimm, o desenhista, que ele fez de mim, do Sérgio e do César e do P.H. Santos, numa das nossas lives aqui sobre a série. Muito obrigada ao grino desenhista pelo apoio, pela arte, ficou incrível e também obrigada, é claro, a todos vocês que têm estado aí desse lado incansavelmente. Para além disso, no TT Languages, o Augusto continuou a fazer a sua análise linguística dos episódios e ainda no último TT Languages, ele fez uma espécie de análise às caixas temáticas da Amazon dos anéis de do poder. Com o final da temporada, a artista Fiona Apple deu voz à música Where the Shadows Lie. A última música que tínhamos no álbum da banda sonora, da trilha sonora da série, mas que, quando havia sido lançada juntamente com, com todo o restante álbum, esta música não tinha voz, não tinha vocal, e agora tivemos uma versão cantada desta música, onde Fiona interpreta o poema de Um Anel. E pudemos ouvir esta música na série quando passaram os créditos finais do último episódio. Semanalmente, desde que a série saiu, estavam a sair no Amazon Music os CDs com as músicas de cada episódio. Agora, assim que a série terminou, todos esses álbuns, esses oito álbuns individuais, saíram em todas as plataformas digitais, como por exemplo no Spotify, e agora já podem conferir todas as variantes, digamos, da banda sonora. Da trilha sonora, como vocês dizem aí. Para além disso, a série também foi nomeada pelo People's Choices Awards para a melhor série de fantasia para ficção científica. Ao longo deste mês saíram também diversas matérias, tivemos uma do Hollywood Reporter, onde os showrunners JT Payne e Patrick McKay deram uma entrevista onde revelaram coisas bastante curiosas, como o facto de quando havia o interesse em se fazer uma série do Senhor dos Anéis, a Netflix tinha apresentado uma proposta para se fazer em várias séries sobre vários personagens, por exemplo sobre Gandalf e sobre Aragorn, Lembram-se quando havia aquela, aquele rumor que iria ser feito uma série sobre, sobre o Aragorn? É daí que ela vem. A série seria pelos Russo Brothers, os irmãos Russo, que são os diretores, por exemplo, de Avengers, Infinity War e Endgame. E também tinha havido uma proposta pela HBO para se fazer um remake, de facto, do Senhor dos Anéis. Mas, no fim, foi a Amazon que ganhou para nos apresentar a segunda era da Terra-média. Na Variety saiu também uma entrevista a Jennifer Solkey, que é a CEO do Prime Video, onde ela falou muito e deu diversas informações sobre a produção da série. E essa matéria vocês já podem conferir aqui no canal, pois nós traduzimos a matéria e a Márcia fez a sua narração, por isso confiram aqui em baixo o link na descrição. Para além disso, saiu também um podcast da revista Empire, com os showrunners da série, G.D. Payne e Patrick McKay, e também com Morfid Clark, Caladriel e com Charlie Vickers, Albrand ou... Sauron. Assim também que a temporada terminou, saíram mais algumas matérias relacionadas com a revelação de Sauron, também com o Estranho, matérias do da Variety, do Deadline, do Hollywood Reporter, que eu também vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição para que vocês possam também ler e conferir. Entretanto, no dia 3 de outubro, tivemos a notícia que a segunda temporada da série já tinha começado as suas gravações no Reino Unido. Entretanto, a página Fellowship of Fans anunciou, soltou um rumor que o ator Jamie Bisping faz agora então parte do cast da série The Rings of Power. O seu nome, ou o seu codename, o nome código, digamos, é Viron ou Viron. O que poderá ser um anagrama, dizem por aí na internet, para Narvi. Narvi é um anão que viveu em Casa M durante a Segunda Era e que era amigo de Celebrimor e juntos construíram os portões de Moria. Será que temos aqui mais um novo anão para a série, veremos. Entretanto, também saiu um mapa interativo da série e eu vou deixar aqui em baixo o link na descrição porque o mapa mostra os diversos personagens, os lugares onde eles estiveram e também tem lá as Jornadas do Senhor dos Anéis e também de O Hobbit, para que vocês possam comparar onde estão e onde estiveram todos os personagens. Agora vamos lá então falar de algumas participações deste mês Vamos começar pelo César e pelo Talk Show do Prime Video. O Talk Show dos Anéis de Poder do Prime Video Brasil, que já havia começado em Setembro e que conta com a participação do César, do P.H. Santos, do Castanhari e da Aru, terminou agora em Outubro com o seu terceiro episódio. Não percam os três episódios do Talk Show para verem estes quatro fãs e entusiastas da obra de Tolkien falar sobre Tolkien e, é claro, sobre esta mais recente adaptação. Agora vamos passar aqui ao Sérgio, pois ele esteve no Inteligência Limitada. O César já tinha estado no podcast Inteligência Limitada no mês passado e agora foi a vez do Sérgio. Ele esteve no podcast também com o Dr. Diego Lautau e com o Guilherme Freire para falarem sobre Tolkien e também sobre os Anéis de Poder. Para além disso, o Sérgio esteve também no canal da Tolkienista, da Cristina Casa Grande, também, mais uma vez, para falar sobre Anéis de Poder, e também com a presença do Guilherme Fera e também com a Fernanda Correia. E agora por fim, no dia 17 de outubro, a convite da Planeta Editora, eu estive na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a minha faculdade, para falar sobre Tolkien, com o tema Por que devemos ler Tolkien? Eu estive à conversa com a professora Décimões Simões, e com a professora Angélica Varandas e tivemos uma grande conversa sobre a vida e obra de J.R.R. Tolkien. Eu quero agradecer à Planeta, a todos os que estiveram presentes e também àqueles que lá estiveram para me apoiar. Para além disso, eu estive também mais uma vez no canal do Golden Take para falar com a Bia e com a Adelaide sobre anéis de poder. Vocês já viram que este mês basicamente só falamos de anéis de poder, não é? Pronto, é compreensível. Agora vamos lá então também falar sobre o conteúdo que tivemos aqui no canal, ao longo deste mês. Tivemos o um TT sobre a divisão dos Númenurianos, a divisão entre os Homens do Rei e os Fiéis, também um TT sobre o perfil da artista Magali Villeneuve, também um TT sobre o Mithril e a resenha do novo Hobbit ilustrado por Alan Lee, exclusivo da Americanas e do Submarino. E vocês podem comprar esta edição através do nosso link do Submarino que vai estar aí em baixo na caixa de descrição. Tivemos também o um TT sobre a história completa dos Anéis de Poder, não da série, mas dos Anéis em si, na obra de Tolkien, e também um artigo pelo Diego Clautau, um grandíssimo artigo para celebrar o TT 700, sobre a redenção órquica. Tivemos também então um TT sobre Númenor, Númenor e como Númenor é a Atlântida de Tolkien, e também um TT sobre o lago Nurnan. Para além disso, tivemos ainda um TT sobre a lei de sucessão em Númenor. Em relação aos cortes do TT, demos destaque a Tom Shippey a falar sobre a Segunda Era, Orcs e Works, a Grande Onda e Sauron como Rei-Deus. Tudo isto são cortes de vídeos assim maiores que nós fazemos aqui no canal e também das nossas lives, temas específicos que abordamos nas lives. Para além disso, tivemos também a magnífica História Não Contada, desta vez na Primeira Era: Ecthelion e Eärendil. Tivemos também o TT Extra com a matéria da Variety, que eu já havia mencionado anteriormente, e também o nosso TT Luiz com a resenha do primeiro volume da trilogia cósmica, além do Planeta Silencioso, pela Gabi. E é claro, como sempre, vamos destacar aqui a nossa live de membros e agradecer a todos os membros que nos apoiaram ao longo do mês de outubro. Nesta live, contamos com a participação da nossa querida Carol Manga, que tem agora um perfil no Instagram que vocês podem seguir, que é o povo de Durin. E vocês por aí podem perceber qual é o povo livre favorito da Carol em todo o legendário. Ela também nos deu as suas considerações sobre a série e a live de membros foi no dia do seu aniversário, por isso deixem aqui em baixo um parabéns atrasados para a Carol. E tivemos também a conversa com o Augusto sobre a série e também ele contou-nos um bocadinho do seu percurso académico e de tudo o que ele já experienciou neste mundo, porque o Augusto tem uma história fantástica. E vocês, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal, já sabem que se podem tornar membros Aqui do TT, inclusive, as lives são um desses conteúdos exclusivos. Nós temos sempre uma live mensal para os membros Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Nós temos três níveis de escudo. O Escudo de Ferro, o Escudo de Galvorn e o Escudo de Ouro. Que são três níveis diferentes e, consoante o nível que escolherem, vocês têm acesso a conteúdo diferente, exclusivo. Por isso, é uma das muitas formas de vocês poderem ajudar o canal. Neste caso, é uma forma monetária, através da qual nos podem apoiar e ajudar-nos também a crescer um pouquinho aqui neste vasto mundo que é o YouTube. Mais uma vez quero agradecer a todos os membros que já estão connosco há mais de um ano, aos que vêm chegando todos os meses e também àqueles que chegaram agora durante este mês de Setembro e este mês de Outubro porque tivemos aqui um grande crescimento de membros. Muito obrigada a vocês, o vosso apoio é incondicional e nós ficamos de facto muito felizes e realizados de ver aqui o nosso pequeno cantinho a crescer e a crescer ainda mais. Agora vamos lá então falar sobre livros, do que saiu ultimamente e do que está para sair. No dia 10 de novembro vai sair a queda de Númenor. Também havia sido comunicado que seria agora em novembro que iria sair o primeiro box do História da Terra-Média com o livro dos Contos Perdidos parte 1 e parte 2. Porém, houve atrasos e a previsão é que chegue durante a primeira quinzena de dezembro, mas depende também sempre da loja de onde compram. Mas a previsão está, está lá para dezembro. Ele demora, ele demorou, mas ele chega. E aqui quem é que tem saudades do TT Chef e de receitas inspiradas na Terra-média? Pois bem, a editora Bela Zaiter está aqui para matar esta nossa saudade. Ela lançou dois livros de receitas do universo de Tolkien. Temos o livro Receitas do Mundo de Tolkien, que traz 75 receitas inspiradas no universo, no mundo da Terra-média. É uma edição em capa dura, com colorida e com artes conceituais e que traz também ainda alguns brindes. E a editora lançou também um segundo livro, que é Receitas dos Elfos, onde iremos encontrar aquilo que, provavelmente, os elfos comeriam na Terra-média, e inclui também receitas vegan e vegetarianas. E nós iremos fazer a resenha dos livros aqui no canal, é claro, e quem sabe, tragamos ainda algumas receitinhas. Passando de Tolkien para C.S. Lewis, Ronald Kirmes está a trabalhar a todo gás na tradução das Crónicas de Nárnia. Ele já traduziu o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada e está neste momento a traduzir O Sobrinho de um Mago. A editora já anunciou que os volumes irão sair individualmente, ou seja, iremos ter as Crónicas de Nárnia nos sete volumes e o primeiro a ser lançado será então O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E foi agora também anunciado pela Warner Brothers que a Irmandade do Anel, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, irá ganhar a sua versão NFT multimédia ilimitada. De acordo com Variety, a Warner Brothers e a empresa de blockchains Eluvio estão a colaborar para esta versão do Senhor dos Anéis, que será uma versão Web3 Movie Experience. Será a primeira vez que um estúdio de cinema irá lançar os seus filmes como NFTs, que é uma espécie de conteúdo digital que tem crescido agora nos últimos anos. A Warner Bros. e a Eluvio irão disponibilizar 999 cópias da edição épica, Epic Edition, por 100 dólares e 10 mil da Mystery Edition por 30 dólares. Ambas as versões permitem aos compradores assistirem à versão estendida do filme em 4K Ultra HD, além de mais de 8 horas de conteúdo extra. A edição épica inclui ainda menus de navegação para três localizações dos filmes, Shire, Rivendell e Moria, assim também com artes destas localizações. A Mystery Edition conterá um destes lugares que será atribuído aleatoriamente. Finalmente, Senhor dos Anéis, neste caso a trilogia de filmes, o universo cinematográfico de Peter Jackson, tem oficialmente uma conta no Instagram, chama-se mesmo Lord of the Rings, e tem lá o um certinho de verificado, por isso convido-vos também a seguir a página, pode ser que eles façam algumas revelações, interessantes por lá, nem que seja só para reviver cenas dos filmes. Em relação ao jogo Return to Moria, que vai sair para o ano que vem, em 2023, o jogo regressa a Moria, que se vai focar em Gimli e num grupo de anãos que se irão deslocar até casa de um até agora a conhecida Moria para tentar restaurar a sua antiga glória. Tivemos informações exclusivas deste jogo e imagens exclusivas também através do canal Nerd of the Rings, o canal do Matt, onde ele esteve à conversa com o pessoal envolvido no jogo, com a equipa do jogo. Ele esteve a conversa com o nosso querido Corey Olsen, o The Tolkien Professor, que é consultor uh, no jogo, e também com John Paul Dumont, que é o diretor do jogo, e também com Farah Ken que é a Narrative Designer do jogo, a designer narrativa, digamos. Na live foi mostrado aquilo de um pouco que nos esperaram os jogadores, do que o jogo nos tem para oferecer, e daquilo que podemos esperar de Moria, que no final da terceira era, início da quarta. Foram também dados alguns detalhes sobre os sistemas e as mecânicas do jogo. Foram então mostradas novas artes, novas imagens conceituais e também outras novidades. Prevê-se que o jogo saia no segundo trimestre de 2023 e irá ser para computador. O jogo está em desenvolvimento pela Free Range Games. E agora, como não poderia faltar, vamos lá então falar um pouquinho nas figurinhas reveladas neste mês. Temos então aqui em destaque novos tubs, os novos patinhos, temos um grande Tubbs do Balrog e que está a lutar com o um novo Tubbs do Gandalf. Já temos este Tubbs aqui do Gandalf. Iremos ter agora um novo Gandalf, mas aqui o destaque é para o grande Patinho do Balrog. Vocês podem comprar aqui o tamanho, comparando com o, o Patinho do Gandalf. Depois, Aaron Studios revelou esta fantástica estatueta de Sauron. E da Weta Workshop temos também aqui esta estatueta do Leaflock, doente, mecha de folha, aí na tradução brasileira. E para além disso, temos mais uma nova soda da Funko, aquela nova linha de, de colecionáveis da Funko, e temos aqui o Sauron. E também já começaram a aparecer aí umas imagens da soda da Arwen, e pelos vistos vai sair também um novo pop, e não vai ser do Gandalf. Milagre. Vai ser do Smeagol. Este Smiggle aqui é um bocado estranho, eu quando vi ao início fiquei assim, o que é isto? Mas é um, é um pop novo e uma pessoa tem, tem de ter porque... Eu gosto dos pobres todos e quero os ter a todos. Agora catch all. Agora vamos falar aqui de lançamentos de livros que saíram neste mês e temos aqui muita, muita coisa. Vamos lá então começar. A 20 de 10 de 1949 tivemos o lançamento de Farmer Gilles of M ou O Mestre Gilles de Aldeia. A 20 de 10 de 1955 tivemos a terceira parte do Senhor dos Anéis O Regresso do Rei, The Return of the King. Em 31 de 10 de 1967 sem um livro que eu infelizmente não tenho aqui, que é o The Road Goes Ever On. Este livro, lançado por Tolkien em conjunto com Donald Swan, é um livro que contém as músicas das obras de Tolkien, especialmente do Senhor dos Anéis. O livro não tem apenas a letra das músicas, mas também as suas pautas para que possamos tocá-las ou interpretá-las, e também tem lá informações exclusivas e várias curiosidades. Apesar de terem saído algumas edições do livro, ele hoje em dia é um livro muito difícil de se encontrar, e um pouquinho caro. Continuando e passando para 1980, no dia 2 do 10, tivemos o lançamento dos Unfinished Tales of Númenor and Middleheart, contos inacabados de Númenor e da Terra-média. Passando para 1983, tivemos no dia 2 do 10, o lançamento do The Book of Lost Tales Part 1, o livro dos contos perdidos, parte 1, que em breve vai ter aí lançamento no Brasil. Dia 28 do 10 de 88, o lançamento do The Annotated the Hobbit, o Hobbit anotado. Pulando para 94, no dia 20 de 10, saiu o The War of the Jewels, o 11 primeiro volume do History of Middle-earth ou A Guerra das Joias. No dia 27 de 10 de 95, J.R. Tolkien Artist and Illustrator, por Wayne G. Hammond e Christina Scull. Agora, passando para o século XXI, no dia 6 de 10 de 2006, saiu aqui o The J.R. Tolkien Companion and Guide, por Rangy Hammond e Christina Skull. Continuando, e para terminar com o nosso casal de Tolkienistas favorito, Rangy Hammond e Christina Skull, tivemos no dia 27 de 10 de 2011 o The Heart of the Hobbit e no dia 8 de 10 de 2015 tivemos o The Heart of the Lord of the Rings, livros de arte do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Acabaram os livros, vamos passar aos aniversários deste mês. No dia 25 de 10 de 1893 nasceu Robert Gilson e no dia 18 de 10 de 1894 nasceu Geoffrey Smith, dois dos amigos de Tolkien dos CCBS que infelizmente ele perdeu na primeira grande guerra. No dia 22 de 10 de 1920 nasceu o segundo filho de Tolkien, Michael Tolkien e agora no dia 25 de 10 agora de 2022 faleceu infelizmente Jules Bess, cofundador da Rankin Bess a empresa que produziu os filmes de animação de o Hobbit e do Regresso do Rei. Inclusive, Jules Bass foi co-diretor do filme do Hobbit, de animação de 77, e também do Regresso do Rei, do Return of the King, que saiu em 1980. Para além disso, celebramos também o aniversário de Ralph Bakshi, o diretor do filme dos Senhores Anéis de animação de 78, foi também o aniversário de Howard Shore, compositor da banda sonora dos filmes do Senhor dos Anéis, do Hobbit e de agora da música de abertura de Rings of Power. Foi também o aniversário de Peter Jackson, que nos trouxe o Hobbit e o Senhor dos Anéis para o cinema. E foi também o aniversário de Viggo Mortensen, o nosso Rei Aragorn, e também de Manu Beneth, que interpreta Azog nos filmes do Hobbit. Para além disso, tivemos também o aniversário de Jeff Brothy. Jeff Brothy é um ator que está presente basicamente em todos os filmes do Tolkien e agora também na série. Ele é mais conhecido por ter interpretado a Nori nos filmes do Hobbit e também os orcs Snaga e Charco no Senhor dos Anéis, na trilogia de filmes. Porém, ele entrou agora também em Rings of Power. Ele interpretou o orc Varth e ainda mais dois orcs. Para além de ter também sido um elfo, um, um Nazgul, um soldado de Rohan, se a adaptação de Tolkien, Jed Brophy está presente. E também quero dar aqui os parabéns a Celebrimbor, Charles Edwards. Antes de terminarmos, quero deixar aqui o convite para a nossa live no dia 11 de, 11, no dia 11 de novembro, que será a nossa live All Stars. Iremos contar com a presença do P.H. Santos, com a Giovanna da página Uma Geek Me Disse e também com o Kaique Isotom. Para falarmos sobre Tolkien, sobre adaptações, sobre os anéis de poder, vai ser uma live incrível com o creme de la creme, como diz o César. Para além disso, no Rio de Janeiro iremos ter a convenção dos anéis para celebrar o lançamento da queda de Númenor. Irá ser um grande evento que irá também ter música, exposições, tiro ao ar, uma arena de treino, a Terra-média irá ser fechada, no dia 12 de novembro, na ilha de Gigoia, no Rio de Janeiro. O evento é organizado pela Sociedade Tolkien, pela HarperCollins Brasil e pela Terra Leste. E irá contar, é claro, com a presença de vários entusiastas de Tolkien, pesquisadores, influenciadores e quem sabe também tenhamos lá uma presença de um certo hobbit. Pois um hobbit gosta é de festa. E também está a decorrer em São Paulo, na Avenida Paulista, uma exposição que é a magia do manuscrito. Vocês podem visitar a exposição até dia 15 de 1 de 2023, mas o curioso é que temos lá um documento escrito e assinado por Tolkien, um Who is Who? Quem é quem? Para além do documento de Tolkien, temos também lá vários manuscritos de Einstein, Mozart, Angela Davis, Isaac Newton, Miguel Angelo, Mandela, dos Beatles, Freud... Por isso, é uma exposição que também vale a pena. E é isso pessoal, Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo de mais um grande TT News, onde reunimos todas as notícias do mês de Outubro. Foi um mês em cheio, mas para o próximo mês iremos também ter várias novidades incríveis, por isso já sabem pessoal, para não perderem nada, deixem like aqui no vídeo, comentem aqui abaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site www.tolkintalk.com.br não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership, tornarem-se escudeiros ou escudeiras aqui do TT e que também podem deixar aqui um valor de mais ou um obrigado. Também nos podem usar, comprando através dos nossos links da Amazon, que estão todos aqui em baixo, agora dos lançamentos mais recentes, assim também como através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui, vemos no próximo vídeo e um grande beijinho.